Sim, bora. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Ah, tá. Perfeito. Mídias sociais. Vamos lá. As redes sociais são a prova da existência do seu e-commerce. Assim mesmo como o Leandro falou, eu sempre falo isso. Sem mídias sociais, sem redes sociais, vocês não têm como comprovar que vocês existem de verdade. E ultimamente, principalmente em momentos sazonais assim de muita procura, a gente está chegando em um aí dos momentos mais interessante para alguns nichos, né, que é o dia das mães, dia das mães vende pra caramba, então nesses momentos assim surgem os sites do nada, falso, com uma identidade visual toda roubada de um outro site e apresenta os produtos ali a um preço muito mais baixo e acaba gerando pessoas sendo passadas para trás, né, sendo roubadas, né, estelionatários, né, e aí... A rede social ela faz esse trabalho de garantir que você não é um, um, um estelionatário, você é realmente uma loja sincera, uma loja real, uma loja que funciona e entrega seus produtos. Beleza? A importância das redes sociais, elas geram engajamento com a marca. Você, você postar conteúdo de qualidade nas redes sociais do seu e-commerce gera a possibilidade do cliente recomendar seu produto ou serviço para a rede social dele, para outro contato dele. Um compartilhamento de um amigo atualmente pode ter mais credibilidade do que um anúncio que você pagou. Já pensou nisso? Justamente nesse tempo que a gente está muito polarizado, às vezes um, um, um compartilhamento de um amigo pode gerar uma venda. Mas também pense o contrário. Se, o, se a pessoa reclamar de você nas redes sociais, os amigos dela vão ver e provavelmente vão evitar a sua marca. Então, é, as redes sociais elas têm de ser muito bem trabalhadas quando você está migrando para o e-commerce, para o e-commerce próprio. né? Como eu estava falando, as redes sociais elas podem ajudar a evitar crises. Quando o cliente está satisfeito, ele pode até não falar para ninguém. Porém, quando ele está insatisfeito, pode estar certo de que ele vai querer dizer para aí. isso para todo mundo, começando pelas redes sociais. Através das redes sociais, você pode evitar que o cliente recorra ao reclame aqui e suje o seu nome do e-commerce. O que, que acontece? Já teve um, um, um cliente meu é, de proteção veicular que aí um cara veio e fez uma postagem marcando esse, essa proteção veicular, né? não era a, a que eu trabalhava, mas era uma concorrente, e aí cara, esse cara era muito influente, não sei o que aconteceu, a postagem teve mais de 25 mil curtidas, a, a, a empresa, o cara ficou maluco, ele teve que fazer uma campanha de, de conscientização de que ele era uma empresa séria, que a empresa era uma empresa séria, que a empresa ela realmente ressarcia seus clientes, quando tinha o um evento, quando tinha alguma coisa. Então, cara, pensa nisso. Ele teve que contratar influência, ele teve que fazer vídeo ou vídeo de forma profissional mesmo. Então, assim, vídeo de forma profissional, em menos de 10 mil, acho que você não consegue. Sendo muito sincero. menos de 10 mil de forma profissional, você não consegue. Fora a influência que ele teve, pagar, teve de pagar, fora a campanha que ele teve que impulsionar para um monte de gente, para um máximo de pessoas verem naquele né do, do, do nicho dele, do local onde ele, onde ele era atuante. Então, pensa no problema. <risos> pensa no problema. Então, assim, você tem como evitar essas crises se você for rápido. Uma das coisas que a gente fala muito para os nossos mentorados aqui é para você tentar matar rapidamente o problema que a pessoa levantar ali, ficar de olho nas redes sociais, ativar as notificações tanto do Facebook quanto do Instagram, se você tem, é ativo no Twitter também, até te aconselho a, a ter uma rede no Twitter, o Twitter ele é muito utilizado para reclamação, assim, e também agora o TikTok, né? O TikTok é muito importante. Você acha que ah não, coisa nova, ninguém tá usando. Cara, as pessoas estão viralizando no TikTok e ficando famosas no Instagram, porque elas viralizaram no TikTok. Então o TikTok, ele tem muita abrangência, tem muita coisa que tem muita gente utilizando o TikTok, beleza? Vamos lá. A importância das redes sociais, né? ajudam a identificar falhas nas redes sociais. Você tem como ver se teve algum tipo de atraso na entrega, se teve algum tipo de coisa que ela não gostou no seu atendimento, algum problema que ela não gostou. Ela vai lá na sua rede social e fala e você imediatamente responde. Eu lembro que a minha mãe participou de uma de uma campanha, daquelas de ganhar brinde da Nescafé. E aí ela fez tudo certinho, enviou o negócio, comprou os produtos, que ela gostou da caneca, enviaram a caneca para ela. Cara, a caneca veio quebrada. Aí ela foi, entrou em contato. Minha mãe, na época, ela mandou carta, tá? Porque minha mãe, ela mandou carta de volta para a Café. Olha, veio quebrada com as fotos da caneca quebrada. O que, que a Café fez? A Café mandou um kit para minha mãe. Justamente para quê? Para ela ter uma experiência assim, surreal. Isso, a gente, hoje em dia, minha mãe está mega na rede social. Vira e mexe, ela, ai, meu filho, cliquei alguma coisa aqui que deu errado, mas ela está mega na rede social, ela compartilha toda hora coisa comigo. Então, assim, se antigamente já, as grandes empresas já têm essa noção de, assim, cara, se tem uma falha de entrega, se o produto foi avariado, eu devo fazer alguma coisa para a pessoa ter uma ótima experiência. Porque aí, mesmo que ela tenha ali... É, é, escrito alguma coisa negativa nas redes sociais, cara, se você impactar ela de uma forma assim, que ela venha a entender que você se importou com ela, ela vai se retratar, ela vai indicar para outras pessoas a sua marca. E como o Filipão falou, né, a recuperação de crise é muito mais difícil do que fazer algo desde o início já bem pensado, bem amarradinho, para não dar nenhum problema. Mas as redes sociais têm essa oportunidade. Veja sempre algum tipo de reclamação como uma oportunidade. Beleza? As redes sociais não têm a função principal de gerar vendas. Eu sempre falo isso. Por quê? Principalmente os nossos mentorados trazerem algo de relevante para as suas redes sociais e não ficar panfletando venda, venda, venda, venda, venda o tempo todo. Elas atuam de forma muito positiva através de uma comunicação direta com o cliente, que acontece com a autorização dele ao seguir os seus perfis. E oferecendo agilidade na troca de informações tão desejadas no dia a dia. Ela não tem a função principal de gerar vendas. Então, gere conteúdo relevante, tenha uma troca, aproveite os feedbacks ali, vá nos comentários das suas publicações, entenda o que o seu cliente está falando, porque muitas vezes você vai identificar um problema da sua empresa ali, às vezes é um funcionário que não está trabalhando do jeito que você imagina que ele esteja trabalhando, está sendo entregue coisa de forma errada, mal posicionada dentro da caixa, que pode gerar avaria, enfim, um monte de coisa você pode trazer com o feedback, beleza? Outra coisa é perfil matador. Vamos falar aqui um pouco de da vitrine do seu negócio. A principal vitrine do e-commerce são suas redes sociais, são o feed, principalmente o feed do Instagram o Facebook ele não tem feed né o feed dele é, é aquele feed timeline e o TikTok também não tem essa função de feed assim somente para vídeos só se você produz bastante vídeo aqui tem a oportunidade da gente fazer um perfil matador assim uma vitrine realmente é o Instagram e aí eu trouxe aqui a adoro farm como exemplo mas vamos falar aqui conferir três dicas para você deixar o seu perfil atrativo e matador. Utilizar o nome da empresa com o nome separado. Transformação. Qual é a transformação que você pode causar nas pessoas? Como você pode ajudar o seu público? Resuma o seu Instagram em uma frase curta. A gente tem um mentorado de, de sapato de palhaço, né? Então, cara, o que tem de frase que ele pode trazer ele, Trazendo alegria para a sua casa, trazendo, trazendo alegria para o seu dia a dia, trazendo alegria, enfim. Porque o um palhaço traz alegria, felicidade, trazendo felicidade. Você pode utilizar coisas a seu favor, o que a sua marca representa ali. Então, traga isso numa frase, frase curta, sucinta, tá? Não seja algo muito extenso, beleza? Para quem? Fale para quem é. Fale certinho para quem é, pra, olha, pra, essa é para você que quer mudar o mundo, essa é para você que é radical, essa é para você que pensa sustentável. Você pode utilizar N coisas para você que está antenado, para você que é gamer. tenta identificar de alguma forma. Autoridade, sua maior conquista ou do, do que você se orgulha de ter feito, quantas pessoas você impacta. Fale um pouco da história da sua marca, fale um pouco, é, é, é, traga a autoridade da sua marca, entendeu? Representando, vou dar um exemplo: todos os todos os nossos plástico bolha que utilizamos para, entendeu? Tipo assim, todos os plásticos utilizados no, na, na entrega são é, biodegradáveis. Todas as nossas roupas são é, feitas de forma manual, entendeu? você trazer esse tipo de autoridade. Tenha sempre uma chamada para ação, né? é, é, link abaixo, é, clique no link abaixo, use também hashtags, Tô no Ador né? aqui como exemplo, e link para o Linktree. Linktree é muito utilizado, tem outros concorrentes do Linktree também que dão outras, é, é, dão outras possibilidades, você tem como colocar um fundo, é, eu lembro, eu já tive um cliente de, de, de comida, né? ele fez um, é um supermenu, ponto nu, então fica tipo supermenu, então é, é, ele utilizava esse supermenu, aí tu botava lá os, os, todos os botões que você necessitava, tanto do, do, do WhatsApp quanto o, o, os demais e aí ele ele tinha como fazer isso do jeito certinho era bonito tinha como tinha como botar foto de fundo ficava muito interessante quem no destaque você usa o quem somos parcerias é, aproveite para utilizar o, o marketing de influência né para quem você já mandou presente quem são as pessoas que utilizam as suas roupas os seus produtos é, os feedbacks, né? Pegar prova social também, pessoas que mandam mensagem pelo WhatsApp, pessoas que é, é, falaram alguma coisa boa em alguma rede social. Você vai lá e printa aquilo e joga nesses destaques, né? Coleções mais recentes, os lançamentos, os. É, é, aqui eu botei best looks, né? Mas coloca os produtos de, de curva A, tipo é, os mais vendidos, radicais. É, essa é para você. Se você sabe que ele é um produto curva A, então você coloca ali, cria um nome para sua categoria e deixa ali. Os bastidores, tenta humanizar mais a sua marca, é, é, é, trazer imagens dos seus, dos seus bastidores, como você faz a separação dos produtos, como é a, as festas, como são as festas no seu, na sua empresa, é, um momento de almoço é descontraído, aniversário de algum de alguma pessoa da sua empresa, de algum colaborador, enfim. Prêmios, sorteios e promoções, né, sem limites a partir daqui. Você, A partir da, do, do, dos prêmios e sorteios, você pode criar outras categorias, mas essas a gente aconselha que você coloque para ser relevante, para ter ali alguns destaques. Né? O que é proibido no feed? Tag na imagem com preço. Tipo, se você. É, é, não estou não falando da tag quando você é, coloca a loja em funcionamento, não, tá? Estou falando assim. Vou dar um exemplo aqui. Aqui vocês podem ver. Aqui ela está falando dessa roupa aqui. Aí chegar e botar uma tagzinha aqui, ó, um quadrado, tipo. Aí 30. Botar um valor aqui, 30. Bem na, na imagem. Você vê que as principais marcas elas não têm o preço na. na, na, na... No feed, o feed funciona como vitrine. Você pode fazer isso no Instagram. No Instagram você pode abusar, você pode colocar lá, promoção tal, promoção tal, promoção tal. Entende? Porque Ali você pode fazer, vai sumir daqui a pouco. Não, não é uma coisa que vai, a pessoa vai entrar e vai realmente olhar como se fosse uma vitrine. Entendeu? Então, aqui, é, evite colocar tag na imagem com preço. As imagens muito editadas no Photoshop, você percebe aqui que não tem quase edição aqui no da Aquamar, né? É só imagem, só foto, só imagem, só imagem tirada por foto. Aqui a gente já tem edição aqui de uma colagem de alguns produtos, mas tem a ver com o produto, que ela está falando aqui nessas três imagens, é o mesmo produto, beleza? E promoções demais muitas promoções no feed, até mesmo quando você não bota imagens muito editadas e nem fica colocando preço, mas, tipo assim, ah, é, é, muita promoção, num mês, mais de uma coisa chamando para, é, mais de duas, sabe? Tipo, vai chegar aí o mês das mães, você já está falando sobre o mês das mães, aí no meio você está falando outra coisa também, outra promoção junto. Defina bem onde você vai atacar as datas sazonais, evite sujar o seu feed, sabe? É, se você tem algum outro tipo de promoção, utilize o Istores para isso. Vou dar um exemplo. Ah, você tem é, 10% de desconto para, um para uma determinada categoria. Beleza. E nas compras acima de 500 reais você vai dar frete grátis. Show! Você bota também na, na, ali na, no Istores. Não suja o seu feed com isso. Um monte de coisa no feed... Um monte de alerta, um monte de, de, de coisa chamando a pessoa para comprar, mas que acaba sujando o teu feed, entendeu? E não harmonizar o feed. Isso daqui que é bonito demais. A gente pode ver aqui na Aquamar, cara, olha, olha o, o, a paleta de cores. É tudo muito no mesmo sentido. Você vê que tem uma harmonia ali. Aqui na Zara, a mesma coisa. Ó. Aqui ela tá falando de uma coleção, só tem a mesma modelo nas três nas três imagens aqui a mesma coisa aqui mesma coisa mesmo modelo tipo de roupa mas é um determinado tipo de, de roupa aqui falando de maquiagem e aqui mesma coisa determinada coleção ou uma determinada roupa parece que é aqui é só ela sem o, o sobretudo enfim tente harmonizar o seu o seu feed é importante as pessoas julgam muito a sua marca pelo seu feed se o seu filho é todo desorganizado, a pessoa vai, tipo assim, ai, tá maluco. É, é principalmente coisas em, em relação à moda, em relação à a, a, a, a, a coisa conceitual, entendeu? Quatro dicas de conteúdo que te faz crescer. Conteúdo que te faz crescer, conteúdo que te faz conectar, conteúdo que te traz autoridade, conteúdo que te faz vender. Vamos lá conteúdo que atrai novas pessoas, um conteúdo técnico, responda algumas dúvidas técnicas sobre o seu produto ou serviço relacionado ao seu produto. Uma vez na semana você vai lá ó, e vai destrinchar isso daqui, ó. Vai, vai postar uma vez na semana, um conteúdo técnico, como fazer determinada coisa, ensine o seu cliente a montar looks e utilizar corretamente os produtos. Um passo a passo, ensine o seu cliente a comprar na sua loja, como medir corretamente parte do corpo, caso seja alguma coisa de vestuário, quase seja alguma coisa de, de sapataria, alguma coisa, algum passo a passo que seja necessitado, necessite da, na sua marca, tanto para fazer a compra, quanto para a jornada dele dentro do seu site. Beleza? Faça checklists. Como saber se você está comprando um bom produto na, na, na minha loja? Aí você vai e destrincha todos os seus pontos positivos e diferenciais. E conteúdo profundo, conteúdo para pessoas que já te acompanham há um bom tempo e têm mais conhecimento sobre um determinado assunto. Vou dar um exemplo. Ah, você pode falar de, de fone Bluetooth. Pô, fone Bluetooth, beleza, é aquele fone que não tem essa cordinha aqui que vai prender no seu ouvido. Beleza, fone Bluetooth. Agora você chega, fone Bluetooth, anti-ruído... É, com autonomia de, de, sei lá, 16 horas, é direcionado para gamers, ele funciona muito bem, é, é, o delay é de apenas não sei quantos milissegundos ele é a prova d'água, então, tipo assim, você está falando de um conteúdo, você está descrevendo um conteúdo ali, você está fazendo talvez um review, alguma coisa, você está falando algo mais profundo para o seu nicho, entendeu? E aí você pode destrinchar, assim... É, produtos ou coisas da sua, da, da sua própria marca. Conteúdo mais profundo para quem já te segue e te acompanha. Beleza? Conteúdo que gera conexão. História da empresa, da sua relação com o cliente. Seja simples, mas tem que ser comovente. Eu tenho para mim, eu não posso falar que ah, é isso. Mas eu lembro de uma loja de São Paulo que ela ela viralizou na internet porque ela consertou o iPhone de uma de uma mulher de graça e essa mulher fez uma postagem lá e no dia seguinte chovia pessoa lá na, na, na loja da pessoa na loja do cara é cara mas o texto estava tão bem escrito que para mim aquilo foi uma jogada de marketing sabe mas assim foi uma história que comoveu foi uma história que eles desenvolveram e foi que acredito eu que eles tenham desenvolvido tá gente Porque estava muito bem escrito mas é uma oportunidade, entendeu? É, conte histórias e tente comover. Uma conexão mais rasa, do seu dia a dia. Tipo, na hora de você fazer o seu prato, você está você na hora do seu almoço, você é a cara da sua marca, você está na hora do seu almoço, quer mostrar mais do seu dia a dia. Enfim, você vai lá e mostra um pouco do seu dia a dia, é, mostra um pouco do dia a dia da empresa, a hora do almoço da empresa, um momento diferenciado que não seja necessariamente um envolvimento com o produto, com, com a, a loja em si. Uma conexão profunda, História que, histórias que demoram mais tempo para serem contadas. Normalmente, assim histórias da, da pode ser da sua vida, é, pode ser de algum colaborador, histórias mais profundas que possam gerar algum tipo de conexão, é, algum tipo de oportunidade. Eu lembro que uma vez uma moça foi vender sacolé numa empresa que eu, tra, que eu trabalhei um tempo, e aí, a gente foi conversando com ela ali, porque muita gente estava comprando, e a garota estava com uns 300 sacoletas ali, ela estava com muitos sacolé muito mesmo. E aí, ela foi trocando ideia, só que ela não sabia que ela estava trocando ideia com o dono da empresa. E aí, daqui a pouco, ela falou mais ou menos do filho dela, não, isso daqui é para pagar a escola do meu filho, que não sei o quê, que não sei o é lá, o meu filho e tal, tal, tal, tal, e ele é muito esperto, ele está fazendo não sei o quê e parará. E, cara, o, o dono da empresa se comoveu, e aí o que ele fez? Ele, cara, quanto tempo você demora para demora vender esses sacolés aqui? Aí ela falou, pô, normalmente eu vou até às 5 da tarde. Isso era meio-dia, depois do almoço. Ele fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, eu compro os sacolés de hoje para você já ir para casa, já prepara amanhã para ajudar mais seu filho, mas hoje você já está com o dia garantido. Vai lá, vê aí quanto fica, eu vou pagar. Então, assim, uma, uma história profunda que gerou uma conexão e o cara se sentiu tendo uma oportunidade de ajudar ali, beleza? Eu não tô falando aqui para você chorar na, na, no, no, na internet não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai contar a história triste, tô ali, ah, não tô conseguindo pagar minha, meu boleto, né? não, necess... não é isso que eu tô falando. Tô falando mais para você gerar algum tipo de conexão, contando as dificuldades que você já passou. Essa mesma fábrica que eu trabalhei, né? uma fábrica de marketing olfativo, em alguns tipos de dias, que a assim, gente chovia muito, às vezes, não dava fábrica. Então, assim, cara, às vezes isso acontece. Um dia ruim que inunda o teu estoque e, e, pô, você perde um monte de coisa. Às vezes, você falar sobre isso gera uma conexão, entendeu? já Cara, dificuldade, a gente já fez obra no negócio. Eles, eles por exemplo, já tinham gastado mais de 120 mil reais com obra para não inundar mais ali e, mesmo assim, tinha inundado. Então, isso gera uma conexão, entendeu? Vamos lá, autoridade, networking, quem investe em seus produtos, é, podendo mencionar é, o lifestyle que você pertence. É, vou dar um exemplo, é, a Kenner fez isso, a Kenner. Ela, ela, é, ela trabalha muito bem a conexão assim, entre a pessoa mais sagaz, mais malandra assim, do Rio de Janeiro e, e ela conecta muito com futebolistas, com esportistas, entende? Então, ela fez uma, uma parceria com o Marcelo, e criou uma linha do Marcelo. Ela fez uma parceria com outro tipo de, de atleta. Então, assim, mostra quem veste o seu produto, mostra o lifestyle que você pertence. Então, assim, as pessoas que jogam futebol, boleiro e tal, todo mundo gosta de usar um Kenner. Não sei se vocês conhecem, mas a marca Kenner aqui no Rio de Janeiro ela é muito forte. Todo mundo gosta de chinelo Kenner, entendeu? Prova social, feedback de clientes reais, como a gente já tinha falado lá. Para você postar diariamente, tá? Esses conteúdos são para você postar diariamente. Escolha, óbvio, não gerar os quatro nesse dia, mas joga num dia, depois, dois dias depois, joga outro, depois... É, joga o outro em outro posicionamento, entendeu? Você faz dois no stories, um você faz na postagem, assim, é, é, no seu feed, beleza? Conquistas intelectuais e financeiras, antes e depois da sua empresa. Ah, minha empresa era assim, assim, assada nessa época, eu tinha um estoque muito limitado, e era complicado, eu, eu gosto muito do exemplo daquele cabeleireiro, né? Que ele tem a foto, assim, só dele, do banner, da primeira portinha que ele conseguiu. E ele mandou imprimir um banner da portinha de, da loja de cabeleireiro dele. E aí, cara, ó, acho que dois anos, três anos depois, mano, ele com uma loja dentro de um shopping lindo, tipo assim, caraca... E o cara todo arrumado, assim, tipo... É muito maneiro essas histórias, eu, eu, eu gosto muito de histórias assim. E premiações, resultados. Exemplo, é, eleito pela revista X, a marca mais influente em determinado setor. Eleito para, pela revista Tal, a marca que vende mais coisas para casamento, entendeu? Esse tipo de premiação você tem como, talvez, gerar esse tipo de burburinho. Às vezes nem determinada premiação, mas às vezes uma notícia. Falar diretamente com uma empresa de comunicação para poder gerar uma matéria e você poder divulgar nas suas redes sociais uma matéria. E agora, conteúdo para gerar vendas. Mostre o seu produto. Venda todo dia. Todo dia você pode mostrar o seu produto lá no Stories. Você pode mostrar o seu produto. Faça muito review dos seus produtos, principalmente do Curva A. Faça esses unboxing de, olha, chegou aqui, é, é da fábrica tal, produto tal, e é de tal, tal maneira, entendeu? Utilize gatilho de urgência também. Gente, só hoje nós vamos vender o produto tal com 10% de desconto. Entra agora aqui nesse link, no produto que está lá na bio, é o produto tal, clica naquele botão lá, vai no site e compra agora. Ou, olha, hoje... Todo o nosso site vai estar com frete grátis para São Paulo. Então, você de São Paulo, clica agora, tal, faz a... vai lá no, no, no botão tal e clica e faz seu pedido hoje, somente hoje, para poder fazer o seu pedido e ganhar frete grátis. Beleza, o, o, abuse de gatilhos mentais, tá, gente? Para finalizar, eu vou dar um bônus para vocês, um calendário com ideias e sugestões de conteúdo para maio e maio e junho de 2022 você pode apontar sua câmera aqui Eu vou dar um tempo para você pegar o seu celular agora apontar a sua câmera se você está vendo doce de algum celular já printa a tela para você depois abrir em outro dispositivo e poder baixar para o seu, seu computador desktop enfim para você baixar esse calendário tá bom e aí, aproveite para baixar e tem muita ideia lá, prática, para você pôr em prática nesses dois próximos meses, maio e junho. Beleza? E aí você já pode sentar com, com a sua equipe, já definir algumas coisas. O Dia das Mães está chegando. Então, aproveitem e usem e abusem desse, desse material, viu? Tem muito conteúdo. Beleza? E... É isso, pessoal. Deixa eu parar de... Boa, Marcão. Finalizando com a galera que ficou até agora um presentinho, né? Com certeza. Eu sempre dou um bônus, né, Ké?